Eu acho que a demissão foi justa, sim, porque ele chegou a xingar o time, falta com respeito com a, o técnico, com a diretoria, eu acho que foi justo, sim, ele ser demitido. Sobre a demissão do Felipe Melo, eu concordo, né? Joga pouco, fala muito. Pra aparecer, tinha que aparecer com, com as pernas no futebol. Ele quer aparecer com a boca, eu bato, eu faço, eu dou soco. Bobeira, é coisa de ignorante isso aí. A demissão do Felipe Melo, na minha opinião, foi justa. Ele desrespeitou a hierarquia né, dentro da, da comissão técnica, por mais que ele pudesse ter discordâncias com o treinador, isso é natural numa equipe, mas eu acho que ele desrespeitou isso, inclusive ofendendo, admitindo que aquele áudio em que saiu para a imprensa era verdade. E acho que foi justa a saída dele do Palmeiras. Eu acho que faltou um pouco de, de respeito com a camisa do Palmeiras, né? Ele que pregava tanto respeito com a torcida, tudo, perdeu o respeito com o maior membro da da equipe técnica, né? Que eu seria o técnico do Palmeiras. Então eu acho que foi uma parte correta, assim, essa atitude do Palmeiras. Foi justo porque o cara não rolou a camisa. Não... Ele na verdade no tempo que ele jogou, ele jo jogou bem. Mas depois criar picuinha dentro do elenco, criar picuinha com o técnico, eu acho que já aí já já passou para um outro nível, já de, de coisa que você não pode não pode acontecer dentro de um clube que tem que estar tá fechado, que tem que estar tá focado para Libertadores e tal. Ah, eu não achei justa, cara, porque ele pode ter os problemas dele extra campo, tá ligado? Só que ele, dentro do campo, era um jogador que honrava a camisa, dava o sangue pelo Palmeiras, tá ligado? E eu gostei, eu gostei muito do, dessa passagem dele aí, o um pouco tempo que ele ficou. Não achei justo, entendeu? Não sei o que aconteceu lá dentro, eu sei que o Cuca é que manda, tem, tem um poder maior que ele, tá ligado? Que tem que respeitar a hierarquia dentro do Palmeiras. Só que ele ajudava muito a equipe, entendeu? E a falta que ele vai fazer vai ser... Muito grande, entendeu? Ele era um dos líderes desse time aí, a levar nós muito longe. Era um cara que tava dedicado, entendeu? Muito mais marketing do que verdade, mas eu gosto de algumas verdades que ele fala também. Não assim, vou negar que tem muita coisa que eu gosto que ele fale, muita coisa da mídia, principalmente de vez em quando e tal. Eu acho que sim, porque jogadores têm de monte aí, o Palmeiras sempre vai ser maior do que qualquer jogador. Assim, pra mim o Palmeiras tá acima de tudo, né? Tá acima de jogador, tá acima de, de treinador, então tem que fazer aquilo que for melhor pro Palmeiras.